É um trouxa, tá ligado? Eu mais que você vem com as coxas. Depois dessa batalha, cê vai sair com a cara roxa. Manda panche, faz assim, mas contra mim, falta força. Brabo, brabo, brabo. Com certeza eu tô sabendo, cê não faz RAP. E o Pedro vem da norte, é pronto pra te bater. Zona norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Bravo demais, brabo demais. É bom que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que é eu tá com a sorte Você vai conhecer o canino do monstro da zona norte Sunny, Sunny, insano, fatality, fatality Calma, calma, calma, calma, calma Aí.